Olá, deve-se começar a perguntar o que é isto e por isso já vou explicar o que eu estou a fazer. Caso não tenham percebido ainda, isto é um puzzle para encontrar um canal secreto, sem subs, sem views, para além de mim e não aparece na search bar, mas não é só isso, Tem de encontrar o vídeo certo desse canal e para tornar-se desafiante ter apenas duas tentativas. Mas, se chegarem a este menu, significa que estão quase lá. A resposta estará numa timestamp ao calhas dentro do vídeo e apenas a por cerca de 3 segundos. Para se meterem a resposta que têm a certeza, comentem no vídeo que acham certo estas palavras: Banana, Lock. Após comentarem isso, a vossa resposta irá entrar na minha base de dados e não podem referter. E eu vou ter as notificações de comentários ativadas, por isso nem sequer pensem em apagar o comentário depois. Caso não tenham certeza, podem apenas comentar Banana no vídeo que acham mais provável, mas caso acertarem no errado, esgotam uma ou duas tentativas e estão em risco de serem eliminados. E isto será uma tarefa complicada, por isso vou-vos dar 5 pistas. Mas atenção! Apenas uma dessas pistas é verdadeira e vai ajudar. As outras 4 só servirão para vos confundir e atrasar. Eu vou visitando novidades sobre o puzzle no meu servidor Discord e talvez haja uns segredos que escondidos nas mensagens. Tem exatamente uma semana após este vídeo ser publicado para comentarem o desafio. O primeiro a chegar vídeo certo, ganha um shoutout e se tiver Discord para organizar o vídeo, conseguirá participar no vídeo do canal. Para além de shoutout. Quem não tiveres corte, desculpem, mas só teria um shoutout. Pois não dá para organizar um vídeo de outra maneira. Boa sorte e que o puzzle comece. Agora, eis as, as pistas.